com Alfinetadas da Moda, que é a Editora Olhares, tá, gente? Então, a partir de agora, quando vocês forem procurar livros, tá? Todos os livros que eu acabei já indicando aqui pra vocês no, no decorrer do, dos anos, vocês encontram lá no site da Editora Olhares, tá certo? Então, eu vou deixar aqui embaixo todos os links para vocês acompanharem as redes sociais. Sempre que tiver promoção, eu venho aqui falar pra vocês porque eu sei que livro é uma coisa que gera muita dúvida em vocês, né? Este livro específico é para quem quer aprender a bordar, tá? Mas lá no site deles tem outros temas, inclusive, de moda. Então, entre lá, tá passando aqui para vocês o link aqui na tela. Entre neste link que aqui já direciona vocês direto a parte onde a gente gosta, né? Então, a partir de agora, a editora Olhares, eles vão abranger toda esta parte de livro, de bordados, de crochê, de amigurumi. Inclusive, este ano, eles ainda vão lançar mais um livro da Mariz Soares, tá? Que é quem fez este livro aqui. Ela é muito boa, gente. Chama Meu Caderno de Bordado. Olha que bacana o livro. Gente, eles mandaram super bem embaladinho. Eles me enviaram também os marcadores de livro, inclusive veio o, de, do, o do próprio livro, olha. Tudo lá da editora Olhares. Me enviaram também uma caneta. Gente, caneta a gente usa, né? Minha caneta cria perna, não sei o que acontece. Mas enfim, né, voltando ao foco aqui que são o que é o livro. Eu vou fazer agora a resenha dele para vocês e eu vou mostrar eu vou colocar vocês aqui na mesa e eu vou mostrar pra vocês, vou dar uma folheada. Então tá aqui, olha, meu caderno de bordado, Marre Soares, tá? Então este livro, ele, você, ele a capa é capa dura e olha que bacana por dentro, gente, ele é espiral. Aí ah, aqui, olha... Eu, como eu sempre faço, eu não vou mostrar todas as páginas, né, minha gente? Porque senão o vídeo fica gigantesco. Então, aqui tem todo o índice com a introdução do livro. E olha que bacana. No começo, ele já começa fazendo o quê, minha gente? Ensinando os pontos. Eu lembro que a minha professora de corte e costura, isso há quase 10 anos atrás, ela fazia uns bordados... Nossa, eu ficava passada, sério, com as coisas que ela fazia com esse tipo de bordado. Gente, cada coisa que dá pra fazer é maravilhoso, sério. Fora que dá pra você aí bordar peças de roupa, dá pra você fazer... Nossa, é tantas opções que dá pra você fazer com bordado. E o livro, ele é pra quem é iniciante, né? Porque ele já ensina, olha... Os primeiros pontos, eles ensina tudinho como é que você... Inclusive, esses pontos aqui que mostra... Eu não sei se vocês já viram aí na internet, mas tem muita gente que... É, uns vídeos rapidinhos aí que tem na internet rolando, ensinando a fazer esses pontos de bordado. Quando fura alguma coisa, aí você vai lá, faz uma florzinha. Aqui tem todos os pontos pra quem quiser aprender, ó. Todos os pontos, tá vendo? Como é que você faz certinho, gente? Sério, os livros deles... Eu super indico, ó, você vai fazer este trabalho aqui, tá vendo? Aí, tem explicando quais os pontos que você vai usar no trabalho. Então, primeiro, eles vêm ensinando como fazer os pontos. Então, olha a quantidade de pontos que tem pra você aprender a fazer. Pra você começar, aí sim, a fazer um trabalho, né? Olha isso, gente. É ponto, hein? Ó. Ó. Todos os pontos. Então... Pra quem é iniciante e não sabe por onde começar, tá aqui, olha. Opa, aí tá, beleza, né? Vamos vir até aqui, ponto. Ó. Então, então, ele vai explicar pra você 130 pontos que você precisa aprender. Aí, aqui, a elaboração de sete quadros, que é os trabalhos. Aí, você vem aqui... E olha que bacana, ele tem todo o diagrama de como você fazer este trabalho. Ele vem explicando tudo, como você vai fazer este trabalho. E não só esse olha isso. A minha professora, eu lembro que ela fazia este tipo de trabalho, gente. Eu ficava passada com as coisas que ela fazia. Então, olha, vem explicando... To, ó, todo, olha isso, gente, para você dar de presente. Olha para você dar de presente. Olha isso. Então, é muito bacana, porque assim... Você vai comprar um livro desse e você já vai sair fazendo aí estes tipos de trabalho. Olha essas flores. Deixa eu mostrar aqui de perto. Olha essas rosinhas. Vocês têm noção disso? Gente, sério. Vocês têm noção disso? Tá vendo? Então, é bacana que ele tem todo o diagrama. Aí, noções básicas do bordado. Tá vendo? Que ele vem explicando mais. E o livro, tanto na frente como na, na última página, ele vem assim para não estragar, né? E eu achei, então, o que falar deste livro, né? Olha, eu vou deixar aqui pra vocês... Ah, aqui vem falando, olha. O que tem, então, no livro, é só, é só por um pause aí que vocês conseguem ver. Mas ele tem 131 pontos de bordado, técnicas e preparativos, os projetos... E aqui o da autora, Mari Soares, é uma reconhecida designer, professora de bordado belga. Gente, quer aprender mais uma coisa aí, até para você incrementar a sua renda, é este livro. E o mais bacana, tem cupom de desconto. E não é pouca coisa não, gente, não, não tô falando aí de descontinho furreba não. Gente, as leitoras do Alfinetadas da Moda vão ganhar 20% de desconto neste livro usando o cupom Alfinetadas da Moda 20. Gente, 20% de desconto é desconto, tá? É, o link tá aqui embaixo do cupom de desconto, o link não, desculpa. O cupom de desconto tá aqui embaixo, no bloco de informação. E tem todos os links da editora Olhares lá pra vocês conhecerem e verem. Às vezes eu já aproveito o frete... E compra mais de um livro. É que nem eu sempre falo pra vocês. Livro não é gasto, é investimento. Sempre que você tiver um dinheirinho, vai lá e compra um livro. Mas não adianta comprar e deixar na prateleira, né, gente? Tem que ler, tem que aprender. Então, sempre que você puder, invista em um livro. E hoje, o que eu estou indicando pra vocês é o meu caderno de bordado. Meninas, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E eu espero vocês por aí, nas redes sociais, aí com mais resenhas de livros para vocês, que eu sei que vocês adoram.